Projeto que tem despertado a curiosidade de muitas pessoas que passam aqui, especialmente pelo campo centro aqui da universidade. E a gente vai conversar sobre a Ponto Urgs com o Eduardo Cardoso, que é professor de design e o coordenador desse projeto, atuando aí nele já há algum tempo, uh, para conversar com a gente sobre a Ponto Urgs e sobre, enfim, tudo que, que, que, que remete a esse, a esse projeto. Eduardo, muito boa tarde. Obrigado, Vicente, boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, para explicar um pouco sobre o que é a Ponto da onde surgiu a Ponto Urgs. Né? Isso, é um... Vamos trazer um histórico para iniciar aqui. No nosso... Ele é um projeto que começa lá em 2013, ainda por uh, né, idealizado pela gestão da época, no sentido de mostrar a produção uh, acadêmica, a produção intelectual, a produção cultural da universidade, não só dentro da comunidade acadêmica em si, mas também poder levar isso para fora, já num plano também uh, em âmbito na, nacional, quanto internacional, poder mostrar o que se faz, o que se cria aqui na, na nossa universidade. Então esse projeto foi idealizado lá em 2013 e surgiu enquanto um projeto de extensão, né, numa, num convite para a reitoria de extensão e nessa parceria para a reitoria de extensão IFAurgs, né? E a partir de 2014, a gente teve a oficialização e o convênio junto à FAurgs, e então começou a se escrever e a formalizar todo esse projeto em busca de recursos, liberação de recursos para início dessa proposta. Mais recentemente, então, ali a partir de 2015, 2016, a gente começou com a criação de uma comissão para essa loja, tentando trazer uh, pessoas da universidade que congregassem essas, essas diferentes esferas, como a gente falou, da criação, da atividade cultural, da produção intelectual, para desenvolver, então, o que seria o conceito da loja, pensar na, na produção uh, também feita pelos acadêmicos. Então, nessa época, entre 2014 e 2015, a gente fez o convite uh, ao professor Fabiano Scher, que desenvolve uma disciplina, Uh, no curso de, nos dois cursos né, de graduação em design, design visual e design de produto, e daí todo o material uh, do, dessa proposta foi desenvolvido pelos alunos, né? então na época já desenvolveu-se o conceito, material de identidade visual, uh, já ideias para próprio ponto de venda, como a gente chama, né? então pensando em diferentes espaços da universidade, como a gente faria a exposição desses produtos, que uma coisa que é importante as pessoas entenderem também é que a Ponto Urgs não tem esse, por mais que a gente até denomine ou, ou mais comumente chame de loja, não tem esse conceito comercial de uma loja. Né? A gente vê muito como um local de troca, de transformação, de difusão cultural. Então, a ideia é sempre trazer muito essa criação e, de preferência, vindo, uh, vinda da comunidade uh, acadêmica para se fazer essa troca nesse, nesse espaço da Ponto Urgs. então os acadêmicos fizeram o desenvolvimento de uma série de produtos, criaram as linhas hoje a gente tem três linhas da, da Ponto Urgs, que é a Feito Urgs, a Mostra Urgs e a Urgs Convida, justo pensando nessas diferentes esferas e atores da universidade então a Feito Urgs Uh, a gente chama de produtos institucionais que são realmente aqueles produtos que vão levar a marca promocional da universidade como ponto de contato da universidade e os seus diferentes públicos tanto internos quanto externos né, e partem da uh, necessidade do cotidiano dos alunos, né? então ali os alunos fizeram diferentes propostas de tudo que se usa, mochilas, agendas, cadernos tudo que se usa, né, produto de uso do cotidiano da universidade mas feito, criado Uh, pelos alunos e levando a marca da universidade. Não. Então, essa linha pensa em uh, enaltecer essas vivências da comunidade acadêmica né, e uh, re, uh, retratar a experiência dos alunos na, nesse âmbito e também retratar os pontos fortes da nossa instituição, como a qualidade, a inovação, a excelência. Né? Sempre existe uma demanda interna de produtos da universidade, né, de linhas oficiais de produtos da universidade. Né? E a Ponto Urgs ajuda, vai ajudar a suprir um pouco essa necessidade. É, né? é um pouco daquilo que a gente fala no próprio conceito da, da Ponto Urgs de tu poder levar a Urgs a, a, contigo, né? porque muitas pessoas têm um período em que ficam dentro da universidade né? E muitos como nós que estamos aqui Vamos ficar ainda por, por muito tempo O tempo inteiro recebemos pessoas Ou vamos a outras instituições E a gente quer poder levar uh, um pouco da nossa instituição Seja para presentear, seja para mostrar o que está sendo feito E se uh, esses produtos puderem retratar o que é feito aqui Enquanto ensino, pesquisa e extensão, melhor ainda Fora pessoas de fora que chegam aqui A URGS recebe muita gente da América Latina e de outros locais Por ser uma das universidades mais importantes né, do continente Uh, e também tem essa esse interesse né? de levar alguma, alguma lembrança da universidade. É, e também, a gente né? tem todo um histórico de excelência, de tradição. Então, essa ideia de valorização da memória, da excelência, da troca, da transformação, são pontos muito importantes que a gente pautou os alunos e acompanhou na época da criação, mas que a gente quis que viesse deles como que isso seria retratado num projeto como esse. Né? Então, em função disso, a gente tem as outras duas linhas, né que é a amostra URGS, que é Valorizando o que é Nosso, Nessa linha, a gente pretende mostrar e valorizar a memória. Né? Então, a gente fala sobre pontos marcantes da nossa universidade, como os prédios e formas diferentes de retratar os prédios. Então, a gente traz algumas representações de artistas ou de trabalhos que foram feitos dentro da universidade, por exemplo, de fotografia, de desenho, de aquarela, dos prédios do patrimônio. Né? E a URCS convida que é a, a, o que a gente chama da nossa promoção e a difusão cultural. Então, a URCS convida sempre a gente... Uhum. Uh, faz o convite a um artista uh, da comunidade ou pertencente à comunidade acadêmica né? no caso agora a gente tem junto à abertura da, da exposição do professor Eduardo Vieira da Cunha, que foi o primeiro artista que aceitou esse nosso convite que doou os direitos uh, das suas obras, que é para que a gente pudesse desenvolver produtos e também muitas vezes a aplicação das imagens em produtos já existentes como cadernos, pastas né? e, e com isso a ideia é poder mostrar e poder levar Uh, também para fora da universidade o que é produzido uh, aqui, né, e, e por pessoas da comunidade ou próximos à comunidade em relação à URGS enquanto difusão cultural. Né? Então a quem ideia quem trabalha nessa linha do núcleo de divulgação da da extensão sabe como estão ficando bonitos os produtos estampados Ei. pelas obras maravilhosas do Eduardo. Né? É, então agora a gente também tem a exposição do Ricardo Felizardo de fotografia. A ideia é pensar o que acontece de cultura na universidade e poder levar para fora também, e muitas vezes esses espaços de exposição estão aqui no campo central, mas a gente quer poder também levar um pouquinho deles para os outros campos, né, através dos nossos produtos, né, como a gente falou lá no conceito inicial, a ideia é a valorização e a promoção da marca institucional em produtos de uso enquanto pontos de contato da universidade com as diferentes comunidades acadêmica e, a, e o público geral, a comunidade externa também, né, seja em âmbito nacional quanto em âmbito Internacional. Queria que tu avaliasse como professor agora, não como coordenador da Ponto Works, ou também, mas como professor, a importância para os alunos de design de poder atuar num projeto e desenvolver produtos junto contigo, e, enfim, a respeito desse projeto tão importante para a universidade. Qual é a importância na formação deles? Na verdade, a gente teve já uma série de alunos que passaram por esse projeto, desde os alunos que atuam e atuaram como bolsistas do projeto, porque, enfim, como é um, é um trabalho que é chega à produção de fato, então eles atuam em momentos onde muitas vezes dentro da sala de aula eles não chegam. Por mais que na sala de aula a gente trate desde a pesquisa, a concepção até o desenvolvimento de um produto, a etapa em si de desenvolvimento, de acompanhar, por exemplo, produção gráfica ou produção fabril de um produto, a gente pode até fazer uma visita técnica, mas eles não acompanham aquilo que eles criaram sair do papel, né? Então, a gente vê aqui essa realização, esse olho brilhando dos alunos que puderam, desde lá essa primeira turma, em 2014, que criaram identidade visual, que criaram mobiliário, poder ver hoje esse, esse projeto virar realidade, isso fazer parte dos seus portfólios, poder dizer que foi feito por ele, né? como os alunos que estão direto e indiretamente envolvidos nessa proposta. A gente teve outros alunos de outros cursos também, como da arquitetura, da engenharia, que atuaram em diferentes frentes, porque uh, a gente teve todo um projeto arquitetônico que teve que ser feito, então a gente teve alunos também da arquitetura trabalhando. E a ideia, principalmente na linha Feito URGS, que é de, uh, de produtos mais institucionais mesmo, uh, é abrir editais e abrir para que a comunidade possa propor aquilo que eles querem para o seu uso cotidiano na universidade. né? Então, nesse ponto, a gente até vai além do que só a produção dos alunos ou só dos alunos do design, mas qualquer aluno, ou professor ou técnico que tiver... Uh, uma ideia interessante pode se candidatar e pode fazer a sua proposta, seja para aplicação em um produto existente, como as linhas que a gente uh, vai ter de cadernos, de agendas, de mochilas, como a, a criação de algo completamente novo. E a ideia é a valorização desse cotidiano. Né? Então, a gente tem a produção de alguns jogos pedagógicos, tem produção de outros materiais que podem ser utilizados no contexto da universidade, mas que também são interessantes fora e para o público em geral. Né? Então, a ideia realmente é ter tudo que possa retratar né, a produção de ensino, pesquisa e extensão. Importante essa, esse sentimento que pode se criar, de, que certamente já está se criando, de pertencimento também, né porque é um produto desenvolvido pelas três categorias que atuam na universidade, alunos, docentes e técnicos, né? onde todos são ouvidos, né e também, Eduardo, a questão do pertencimento com relação à universidade. Uh, no momento em que tu mostra ali prédios históricos, um aluno talvez... Que de menos tempo não está tão familiarizado, ajuda a criar também essa familiaridade com a URGS num todo também. é A gente uh, vê, isso é notório de muito tempo, né? Então, esse orgulho que o aluno tem desde o momento que ele é bicho, que ele ingressa na universidade, até o momento em que ele começa a utilizar, estampado no peito lá, o seu curso, a sua universidade. Então, a gente vê que realmente os alunos têm essa vontade de levar a universidade consigo, de dizer que a sua formação é na universidade, seja na graduação, seja na pós-graduação, e que isso não é só dos alunos, né? A gente, enquanto docente, enquanto técnico, tem muito orgulho. Muitos escolheram vir trabalhar na URGS, por participar dessa instituição. Né? Então, acho que é muito importante a gente poder oferecer para a comunidade diferentes produtos onde eles vão poder levar, que nem eu falo, levar no peito ou pode levar em qualquer outro produto, a marca da, da instituição e que né, acaba sendo uma representação em diferentes formas e contextos. Né? Então, em quantas situações a gente recebe convidados uh, para eventos ou a gente vai daqui participar fora e a gente quer poder levar... Uh, algo da nossa instituição, como eu falei, seja para apresentar, seja para representar o que está sendo feito aqui, né? Então acho que isso é muito importante a gente pensar que a produção nesse sentido ela se torna concreta, né? A gente tem muita produção intelectual, a gente tem muita produção uh, que acaba sendo difundida, uh, mas Hoje é muito difícil de ter algo concreto que tu possa levar e que tenha cara, que tenha marca da nossa universidade. Então, a nossa ideia é justo essa, é poder, como eu falei antes, brincando, levar um pedacinho da URGS, levar um pouco do que isso representa. E, com certeza, isso cada vez mais valoriza o sentimento de pertencimento, a valorização da memória e até essa relação identitária das pessoas que, como eu falei, ou passam durante a sua formação, quatro ou cinco anos na universidade, mas que a gente sabe que a URGS fica na história da pessoa para sempre e vão manter essa relação que com certeza quem já saiu, acredito eu, Uh, até pela trajetória que a gente tem, pessoal muitas vezes volta à universidade e gostaria de poder voltar e levar alguma coisa da universidade, quanto aquelas pessoas como a gente que entra e que vai ficar um, um longo período aqui dentro. Né? E o que não é concreto intangível como a difusão cultural que a loja pretende uh, colocar no seu projeto? Como é que... Vamos falar um pouquinho mais sobre esse conceito agora. É, como a gente falou, o conceito que está relacionado à questão de valorização da memória, do pertencimento, da relação identitária, ele extrapola também o que é concreto como tu falou, né, então acho que é muito importante muitas vezes as pessoas uh, entenderem esse conceito de troca da, ou de transformação que a gente fala do projeto então a ideia é que além de a gente ter os editais que abre para que as pessoas possam propor aquilo que eles querem e como eles querem a, a nossa ideia também é promover oficinas, palestras, tal então, como a gente falou, a gente vai estar tá falando de inovação né? e essa inovação pode ser em diferentes esferas a gente vai estar tá falando de transformação, de produção né? então eu posso a ideia é propor, né Uh, a participação da comunidade em diferentes momentos de troca, que daí não vai ser troca através dos produtos, mas também de troca de saberes, troca de experiências uh, sobre essas diferentes áreas que, que, que tem relação com a, a proposta e o conceito do projeto a ideia da difusão cultural nesse primeiro momento ela está acontecendo através dessas exposições né? mas partido, né? de é, é, a, a exposição do Eduardo Verda Cunha que está dois... no Saguão fica até novembro, né? E, mas que ela também pode acontecer em outros momentos, a nossa ideia é poder ter uh, conversas com o artista, a nossa ideia é poder, enfim, uh, disponibilizar a, a toda essa produção cultural que é feita na universidade uh, de diferentes maneiras. Né? Isso é claro, aos poucos, a gente também vai aprender. A gente também quer, a partir dessa participação da comunidade, saber como é que as pessoas uh, esperam uh, que isso ocorra. Então, como eu falei, a gente pode ter palestras, pode ter ciclos de conversa, rodas de conversa, mas a gente quer muito trocar com as pessoas como é que eles uh, esperam poder participar desses momentos de arte da universidade. E, é claro, aqui a gente está falando sobre a exposição de obras do Eduardo Verda Cunha, mas a gente pode trabalhar junto à Unimúsica, a gente pode trabalhar junto a outros projetos culturais da universidade, pensando em como a gente pode, desses projetos, uh, criar relações para o desenvolvimento de, de produtos da, da, da Universidade, né? da URGS. Para quem ainda não passou pelo corredor da Ponto URGS, onde é que fica? Vamos fazer o serviço aí, Eduardo. Então, a, a, a Ponto URGS fica no anexo 1, no térreo, né? fica ali em frente aonde hoje tem o setor de, de patrimônio, o Santander, né? aquele espaço de passagem ali para chegada no, no prédio da reitoria. Né? Vai funcionar, a princípio, uh, em horário comercial, em torno de nove até cinco da tarde. A gente ainda está definindo bem certinho o funcionamento, mas a ideia é poder ter um horário estendido, principalmente que esteja aberto no horário do almoço, que é um, um momento de muito uh, fluxo e circulação de, de pessoas aqui no, uh, no campus. Né? E é claro, nesses momentos uh, de eventos ou de atividades externas fora do espaço da loja, então a gente vai ter esse horário, essa proposta de atividades uh, ampliada. Muito bem, Eduardo Cardoso, professor de design e coordenador do da Pointworks, Projetos Institucionais. Muito obrigado pela participação da Extensão em Foco, parabéns e sucesso. Obrigado, Gente. Boa tarde a todos. Vamos agora às notícias da extensão. De 10 a 13 de outubro, a Sala Redenção Cinema Universitário da URGS exibe a mostra de filmes Amos de Tai. As sessões exibirão a trilogia House, do diretor israelita Amos de Tai. A Sala Redenção realiza projeções sempre às 4 da tarde e às 7 da noite, na Avenida Paulo Gama, número 110, ao lado da Sala Corpo Santo, no Campo Centro da URGS. A entrada é gratuita. O 18º Salão de Extensão da URGS acontece entre os dias 16 e 20 de outubro. O objetivo do evento é divulgar e integrar as atividades de extensão que são desenvolvidas pela URGS, através de momentos de debate e reflexão. O Salão de Extensão faz parte das atividades promovidas pelo Salão URGS 2017, que tem como tema Universidade Múltipla Inovadora e Inspiradora. Saiba mais no site www.urgs.br barra salão de extensão 2017. Extensão em Foco tem a apresentação de Vicente Fonseca,